Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como você criar um anúncio no Marketplace do Facebook você está fazendo as suas vendas dos do seus é, produtos que você tem aí para divulgar ok? pode ser produtos físicos produtos digitais entende? você pode estar fazendo suas vendas aí vendendo muito, que essa plataforma é muito boa para vender, ok pessoal? então você vem aqui do lado esquerdo aqui do teu, do, do teu computador, clica aqui em Marketplace. Aqui você vai ver todos os anúncios de anunciantes, pessoas que estão anunciando. Ok? Você vem aqui, ó. Criar novo classificado. Aqui você vai ver as três categorias, tá bom? Você vai clicar nesse primeiro aqui. Item para venda, se você tiver um carro para vender, um automóvel, você clica aqui, veículo para venda. Se você tiver casa para vender, apartamento, você clica aqui, imóvel, residencial para venda, ok? Eu vou clicar nesse primeiro aqui, item para venda. Você vem aqui do lado aqui, você clica, do, do lado esquerdo aqui, adicionar fotos. Vou pegar uma foto qualquer aqui no meu computador. pegar essa aqui mesmo, para a gente andar rápido. Pronto, a foto já baixou aqui. Você vem aqui, você coloca um título, ok? O título aí do teu produto. Coloquei o título aqui do meu produto. Aqui você pode colocar o preço, ok? O preço do seu produto. Se você quiser, eu não vou colocar o preço agora, mas você pode colocar o preço, tá bom? Categoria, você vai escolher aqui uma categoria do que se trata o seu produto. Okay? Ferramenta, móveis, utilidades domésticas, jardins, aparelho, entretenimento. Você escolhe aí a categoria que tem a ver com o seu produto. ok? Como o meu produto é um produto digital, vou ver aqui se encontro uma categoria para o meu produto. Opa, sapato, joias. Vou botar aqui. Eletrônicos e informática tem a ver com o meu produto, ok? Você vai descendo aqui, condição, você clica aqui, o se seu produto é usado ou se o seu produto é novo. Eu vou clicar aqui, meu produto é novo. Marca, você coloca se você quiser, opcional, ok? Aqui na, na descrição, aqui, vou colocar uma descrição simples, mas tu pode colocar uma descrição aí falando do teu produto, os benefícios do teu produto, o que, que ele oferece, tá bom? Eu vou colocar um... Chamando a pessoa para conversar comigo no, no Messenger, no Facebook. Ok, OK. Então a pessoa vai me chamar no Messenger do Facebook. Aqui você pode anunciar como estoque, aqui você vê aqui. Anunciar como estoque, anunciar como item único. OK? Eu vou clicar aqui, o único item. Aqui você pode botar a etiqueta do produto, ok? Pessoal, fica até o final desse vídeo, que eu tenho uma sacada importante para falar para vocês, que vai te ajudar muito a aumentar suas vendas, você vender bastante. Então, você fica até o final desse vídeo, ok? Aqui você pode turbinar, você pode botar aí R$10, R$20, reais, reais, Facebook, Vai mostrar o seu anúncio para muito mais pessoas, você vai vender muito mais, ok? Você pode ocultar, se você não quiser que seus amigos vejam, você oculta, é só você ativar aqui, você pode ocultar, seus amigos do Facebook não vão ver, só outras pessoas que não estão no seu círculo de amizade que vão ver, ok? Você clica aqui em avançar. Aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, anunciar nos seus grupos. Se você tem grupos do Facebook aí que você faz parte dos grupos, você pode ir ativando aqui, ok? Você pode ir ativando que o Facebook vai mostrar o teu anúncio no automático. Nesses grupos, ok? Você pode... Você vai ativando e seu anúncio vai aparecer em todos esses grupos do Facebook, ok, pessoal? Você pode ativar aqui até, até 20 grupos, eu, geralmente eu coloco 10 grupos, mas se você quiser até 20 grupos você pode é, ativar aqui, ok? Só você dar um clique dentro da caixinha, pronto, você já, já vai o anúncio aparecer dentro dos grupos do Facebook, automaticamente, ok? Você clica aqui em publicar. Você pode turbinar, como eu falei para você, ok? Clicar aqui em turbinar, você bota aí 10 reais, 20 reais, fica a seu critério. Mas se você não quiser, não tem problema, o seu anúncio já vai aparecer para as pessoas que pesquisar aqui nessa lupinha aqui, o seu anúncio vai aparecer para as pessoas, ok? Bom, meu anúncio já está aqui, vocês podem ver, vida de Instagram, aqui tem outros anúncios aqui de outras pessoas, ok? Inclusive esses anúncios são meus, mini curso gratuito, esse aqui é meu também, esse aqui é meu, todos esses são meus. Ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, a sacada que eu prometi para vocês, quem ficou até o final do vídeo. Ok? Então, você vem aqui nesses, nesses três pontinhos aqui. E você... Deixa eu arredar, botar um pouquinho para cima. Isso. Você vem aqui, ó. Marcar, você pode marcar como pendente, ver classificado, anunciar em mais locais, editar classificação. Se você quiser excluir, você exclui, ok? Mas a sacada que eu falei para vocês. Eu lancei o anúncio agora. Daqui a sete dias, eu venho aqui e ativo esse anúncio de novo. Agora ele não vai aceitar porque eu criei agora o anúncio, tá bom, pessoal? Mas daqui a sete dias você não pode esquecer, você vem aqui e você ativa seu anúncio de novo e o seu anúncio vai estar sempre rodando constantemente. Você não vai perder o seu anúncio e você vai estar sempre fazendo vendas. Tá bom, pessoal? É essa sacada aí que eu queria falar para vocês. Você clica aqui e você ativa o seu anúncio outra vez, porque com sete dias o anúncio sai do ar. O Facebook tira ele do ar. Você vem aqui e você ativa de novo o anúncio. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês. Forte abraço aí, até o próximo vídeo, tá bom? Clica nos links aí embaixo do vídeo, tá bom? Os links que eu vou deixar para vocês aí. Vou deixar um curso gratuito de marketing digital para você aprender o que é marketing digital, tá bom? É, dá um joinha aí no meu vídeo, se inscreva no canal, ok? Deixe um comentário aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar um comentário, eu vou estar respondendo vocês. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.